Meus amigos aventureiros. <risos> estamos saindo aqui para mais uma aventura no Jalapão. aí Vocês continuem, porque se vocês gostam de aventura, vai ser uma aventura maravilhosa. Essa vai. vai. ser eu e a Cleia. De Bora. moto. Vamos lá com nós. Mas... É de moto. É de, de, moto. moto. É de moto. É de moto. É de moto. Aqui nós estamos chegando já na Lagoa do Tocantins. Aqui é o portal de entrada para o Jalapão. E são três é, portais de entrada para o Jalapão. É Novo Acordo, Lagoa do Tocantins e Ponte Alta São essas três cidades que são consideradas o portal de entrada para o Jalapão. Agora aqui a próxima que eu, nós vamos chegar vai ser São Félix Eu acredito que vai ser um trecho de estrada de chão Agora que eu tenho que abastecer, porque aí já vai entrar no Jalapão e o abastecimento já não é tão fácil. Você pode chegar no lugar e, e até tá faltando combustível. Então, pessoal, saindo aqui da Lagoa, agora nós vamos pegar a estradona de chão em direção a São Félix, encher o tanque. É a aventura, <risos> Tem o risco de não ter combustível lá em, é, na próxima cidade Isso não é bom E se tiver, diz que é 7,80 o litro E aqui nós estamos saindo, está dando de chão São 140 quilômetros daqui em São Félix Só de estrada de chão, só que diz que a estrada é boa Isso aqui é mão e contramão Bora por ali Eu já vi um dia de caminhonete Um dia eu vim de caminhonete Eu saí nessa estrada aqui O ar Opa Que você vacilar cai Mas realmente é contramão A moto é bom por isso Olha essa casona Agora aqui procurar um local, procurar um local para comer, vamos ver se nós encontra um local para comer. É em frente o que que ela falou? Bom dia. Tem almoço? Ah, legal, pois é disso que nós estamos atrás, menino. Aquela parte da Ariana lá, uhum. Uhum. <risos> Pulou bem ali, não foi? Eu e começando a aí, <risos> e aí, e aí, e eu fiz o pai isso aqui nós ia cair, aquela lá, eu pensei assim. que eu. Eu falei, agora nós vamos também, que tá cheio de, de areia. Fervedouro <risos> e Praia do Alecrim. Vamos embora. Bora, é lá mesmo. É lá mesmo. Que imagem espetacular Eu estou me sentindo Maravilhado de estar nesse lugar aqui Estou me sentindo Encantado de estar aqui Me sentindo emocionado Me sentindo tudo de bom de estar aqui No fervedouro do Alecrim No Jalapão A Cleia já está ali Já está ali se desfrutando Eu também já entrei lá E olha só <risos> Olha quem está ali A Cleia Cleia já está ali tomando seu banho. E vamos ouvir dela qual que é a sensação que ela está sentindo de estar aqui no fervedouro. Então, Cleia, vem falar para nós aqui o que você está sentindo de estar aqui no fervedouro, no jalapão. Ah, essa só foi maravilhosa. Não tem nem palavra para expressar minha alegria de estar aqui. Expressa com uma palavra só. Um, um sentimento. Um sentimento seu. Gratidão. Gratidão. É, ótimo. Cleia, pega bem aí a, a areia daqui desse local para nós poder ver, que é para poder eu ver e também o pessoal aqui ver como hum. que é a areia daqui. Ela é meio, ela é um pouco ruim de pegar porque ela fica grudada, igual o povo. É? Mas pega aí, <risos> tenta aí. Olha só. Olha o tipo que é a areia aqui, pessoal. A areia aqui parece com porvilho. Olha logo aqui é que é que a é parte pô. central a do fervedouro. Olha só. E aqui não afunda. Fica ah? aí, Cleia. Cleia, fica aí, faz a demonstração para nós. Tenta afundar aí para ver se você se a gente se você consegue afundar. Ah, não, a boca Não afunda não? Não, não. Você consegue afundar aí? Não, Não, afunda. não consegue. Não. Tem diversos Vai. turistas aqui. fervedouro do alecrim tem também a parte de Boa acampamento uau, olha o rio que tem ali nossa, por isso que é bom a gente andar se a pessoa quiser acampar uau, E acampamento alecrim dois, eu quero ir na beira desse rio bem aqui, bora lá será qual que é esse rio? ah, e é o rio que o pessoal faz as né? olha só como é bonito pessoal, meu Deus do céu que maravilha olha, tem um lugarzinho aqui para descer Feito de pneu. Ah, aqui dá de tomar um banho bacana, menino, também. Olha só. Olha, a água desce rápido. Pode ir embora, Cleia. E ela que vai com a mala, eu vou só com a câmera. <risos> ela vai com a mala e eu vou com a câmera. Realmente valeu a pena estar tá aqui, né, Cleia? Valeu a pena? Muito a pena. Muito. Eu fofô. Hoje, muito. Valeu a pena estar tá aqui, valeu a pena essas aventuras por isso. Porque quando chega aqui é compensador, olha só Olha a recompensa aqui Então, saindo aqui da Cachoeira das Araras, né, Cleia? É isso aí. E agora vamos almoçar, almoçar. na própria Cachoeira das Araras. É.